E galera, beleza de nata tá com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui, seguinte mano, hoje nós vamos conhecer a versão Cyberpunk 2077 no GTA Um jogo aí que da mesma produtora deu o 3, provavelmente vai ser um jogo muito bom e que vai lançar amanhã, dia 10 Hoje é dia 9 Eu estou gravando no dia 9 Vai lançar no dia 10 Não sei quanto que você está vendo Mas hoje a gente vai ver aqui Como seria a versão Cyberpunk do GTA Que eu acredito que vai haver uma, uma, uma, um DLC Uma atualização aí no futuro lá pro Playstation 5 Com essa pegada Eu tenho quase certeza, mano Escreva o que eu estou te falando Você que está assistindo esse vídeo e a Rockstar vai trazer uma, uma atualização com esses carros mais futuristas, as armas... As armas futuristas já tem, ó. Começa daqui, ó. Ó. Isso aqui eu já tenho online já, mano. Tem essa aqui, ó. Ó. Eu tenho certeza que lá pra 2021... Caraca, tem alguém desgoelado ali. É... Vai ter um, uma, uma parada assim, mano. Uma cidade... Turista, Então, galera, ó, ali tá a cidade Cyberpunk 2077. A gente vai lá ver. Eu não vi ainda, eu tô aqui de longe, eu só instalei. E vou ver junto com vocês. Mas aqui já tem uma superzinha pra vocês que estão vendo esse vídeo. Já vai deixando o seu like aí, me seguindo no Instagram. Que temos dois carros versão Cyberpunk. E nós vamos lá pra cidade com eles. que O que foi, irmão? Peraí, peraí, peraí, galera. Foi mal aí que eu tô. A polícia aqui, a polícia! Tirar a polícia aqui! Depois a gente dá uns tiros na polícia, mas por enquanto não. Temos dois carros, versão Cyberpunk que é um Delorean. Vamos entrar aqui. Oh, tá quebrando, mano. Liga no Delorean. Olha isso, mano. Que coisa sensacional, parceiro. E tem metraca, tem uma Metraca em cima, ó. Ó, oh, então tem esse daqui. Eu não sei com qual dos dois eu vou, mano. Os dois estão muito loucos. Olha esse aqui, velho. Olha esse aqui, cara. Eu quero jogar esse jogo. Inclusive, já comprei. O primeiro a, a versão. Olha esse carro, cara. Olha esse carro. Olha isso, mano. Olha isso aqui, velho. Ih, ele empina. Ô, oh, louco, mano. Ele empina, velho. Eu não tinha visto que ele empinava. Esse carro aqui, eu acho que é, é do Cyberpunk mesmo Olha olha olha, olha que louco ali olha. olha isso, mano Bichão em pina, mano Ó Do toreto do toreto Mas seguinte, eu vou com o outro Com o outro acende as luzinhas, mano Depois a gente joga com ele ali Depois a gente joga com ele Olha isso aqui, mano Então vamos lá, galera Vamos lá pra cidade pra ver como é que é é, como é que tá na verdade né Aqui não tá com essa modificação Mas Só lá no centro mesmo porque Não tem como fazer a cidade inteira Mas Lá no centrão lá da cidade Tá com a versão Cyberpunk, e aí você já comprou E tal, mano, seguinte Eu, comprei, eu ia comprar a versão Mídia digital Que amanhã o pessoal que comprou Já vai jogar mas eu comprei a versão Mídia física Porque o meu Playstation 5 só vai chegar em janeiro Bom, galera, o negócio é o seguinte Eu tava falando, falando pra caramba E o jogo crashou Eu tô aqui, ó, na cidade, no centro Eu vou andar nas partes que o povão modificou Ó, você vê os, os outdoors Os letreiros É... Que acende e tal E... Depois eu mostro mais longe, porque aqui dentro do carro não dá pra gente ver muito bem Mas ó, olha só que louco, mano A cidade ficou toda... Eu tô aqui à noite porque as luzes se destacam, né? Ó, todo... Mano, a cidade do, do, do Cyberpunk ela é meio industrial, né? Cheio de ferro e... Ó, tem aqui os... É que aqui... Mano, dentro do carro não dá pra ver muito bem não dá pra ver muito bem. Mas depois eu passo com uma câmera mais longe pra mostrar pra vocês como é, Como ficou. Tem uns prédios aqui. Vários bagulhos que acendem, ó. Vários, vários letreiros, né? A cidade vai ser bem, bem iluminada, né? No, no jogo, né? Eu quero jogar, sabe? Pai? O que eu vou esperar. Eu, meu... Mano, eu vou esperar, cara. Vocês não, vocês não vão acreditar. Eu não vou jogar no Playstation 4. Ó, essa parte aqui, ó. Espero que não crashe. Eu não vou jogar no, no, no PlayStation 4, eu vou jogar no Play 5, mano. Já quero pegar no Play 5. E é nóis. Ó, ali, ó. Até o boneco aqui, eu tava com a roupa que eu tinha deixado no estilo do Cyberpunk. Mas. O. Como crashou, eu fiquei com preguiça de. De pegar a roupa de novo, né? Botar a roupa de novo. Há muito tempo que eu não mexo com o mod, hein, velho. Eu instalo o mod, né? Eu tava só re, re, repostando vídeo e fazendo react. Ali, ó, a parte do prédio. Mas aquele carro, mano, aquele carro é show. Eu fico imaginando... Você se vai ser tipo pegada de GTA, assim, ou... Até parece que vai ter um online e tal. E você andando nesses carros aqui vai ser muito louco, mano. Muito louco mesmo, mano. Ó, aqui é mais acesa ainda, ó. Essa parte, ó. Olha essa parte, meu amigo. Olha isso aqui. As luzes, mano. Olha isso, cara. Mano, que show, velho. Que show, que show. Olha lá, ó. Os letreiros lá, ó. A cidade, o centro ali de Los Santos, ela tá toda modificada ne... nesse estilo, galera. Infelizmente não tem um como a gente colocar todos os carros aqui dentro da cidade nesse estilo. Mas... Joga, né, mano? compra o Cyberpunk aí e joga, né, velho? A não ser que você joga na antiga geração. Na antiga, eu digo, PlayStation 3 e... Ó, oh, e Xbox 360, né? Que não vai ter pra lá, mas... Esse carro tá louco também, né? Olha lá. Eu não sei se deu pra mostrar tudo. Ó, a entrada aqui, ó. Mas o centrão ali de, de Los Santos tá totalmente modificado. E como eu falei... É... Ó, isso aqui funciona, mano ó. Aquele carro tá louco demais, ó Ó, o centrão aqui, ó Todo modificado cracha, não, deu uma travadinha no cracha, não Ó Ah, mano, eu vou... Pera aí, galera Vamos olhar com essa câmera aqui pra ver realmente como é que ficou Ó, essa parte aqui parece que não houve modificação Essa parte aqui E é só esse centro aqui mesmo, ó Ó Essa parte aqui, ó do, do, do, do meio Olha isso aqui, mano Que louco, velho Ó, tem aqui também As luzes ali, ó No meio Um carro voador seria louco aqui, né Alguns letreiros em, em Japonês Chinês, sei lá Ó Parte toda industrial Com, né essas máquinas, escavadeira aí Quindaste, né? Ó, Olha essa parte aqui, ó, que louca, mano Tem essa entrada aqui Ó Letreiros Algumas partes assim meio, meio Envelhecida, né? Ó, são dois lugares São dois lugares então temos essa parte aqui, galera. Acho que deu pra mostrar bem pra vocês aí. Comenta aí como é, o, que, é, o que você achou, como ficou os prédios, ó. Ó, essa parte aqui do meio. Então tá aí, ó. Cyberpunk versão GTA, irmão. E parece que tem outro lado aqui, ó. Que é esse. Mano, ali parece que tá muito mais show. Eu acho que eu tava chegando perto dessa parte aqui e crashou o jogo, mano. Espero que não, não crash. Mas são duas partes da cidade... Olha isso aqui, meu amigo Olha, mano Que louco, velho Bem, Aqui é muito mais louco, mano Muito mais Muito mais top, velho Olha só Olha só, muito mais louco, velho Caraca, moleque Pera aí, eu vou Vou, vou, vou, vou baixar aquele carro Vai crachar Deixa eu mostrar tudo pra vocês Mano, ficou top, velho. Top, top, top. Olha a cidade, a iluminação, mano. Aí, galera, versão Cyberpunk do GTA. Ó, chega mais perto aqui, ó, a iluminação. Que é um. Vai ser um, um jogo bem iluminado à noite, né? Ó, agora deixa eu colocar o carro. Baixar o carro rapidão aqui Vou andar com o carro Com esse carro aqui, ó No meio da cidade Muito louco, né, mano? Ó Caraca Mano, só que esse carro não dá pra andar Ele quer empinar, mano, ó, ó, ó. Não dá pra andar muito bem com ele, não Mas é isso aí, galera Pro vídeo não ficar muito longo, muito extenso Eu vou ficando por aqui é, comenta aí o que vocês acharam do mod Eu achei sensacional, sensacional Ficou muito, muito, muito, muito top Ó o centrão aqui, cara Caraca, essa parte aqui Pera aí, pra gente finalizar, vamos, vamos entrar nessa parte Vamos entrar nessa parte aqui Ó Demais, mano, demais Ficou show, show, show Olha o carro Ficou de pelota. Ficou muito bom. Mas é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Até uma próxima. E fui!